Fala aí, galera. Você que, como eu, é louco por drywall. Pessoal, quero pedir aí a vocês que continuem, né? Estou ainda comemorando os 25 mil inscritos e peço a você aí a tua ajuda para nós chegarmos aos 30 mil inscritos, né? É, esse é o nosso objetivo aí e para que isso aconteça, eu preciso da tua ajuda. Compartilhe os vídeos, dê like, deixe comentário, tá entendendo? deixa comentário que o comentário sempre ajuda, entendeu? Fala aí meu amigo Luiz Barbosa, fala aí meu amigo, entendeu? Então vai já deixa o like aí, Luiz, já deixa o like aí você que está assistindo aí, deixa o comentário aí. Eu quero só compartilhar aqui, pessoal, rapidamente uma coisa com vocês, tá? Que eu tava conversando um, um aluno aí, ele veio aqui pegar uma parafusadeira, né, da Henkel. A gente estamos aqui vendendo parafusadeiras da enrio e, e ele veio comprar uma parafusadeira aqui valeu valeu só tem um like o like é teu cara então ele veio aqui e veio buscar né uma parafusadeira da enro aqui então deixa eu contar aqui rapidinho para vocês aqui o que é que a gente estávamos conversando né é, é que ele estava perguntando assim, pô professor, ele já fechou uma obrinha, né? lá ele vai fazer é, uma obra lá para um cliente que que gera cliente dele em outra área, que ele trabalha com em outra área e o cliente gera cliente de outra área que não tem nada a ver com obras, né? e fechou com ele essa parede aí, tá? fechou essa parede aí, uma parede com porta tal. E, e, e ele conversando comigo, ele falou assim, pô professor, eu tô bem esperançoso com essa área do drywall, né vale, valeu meu amigo, valeu tá tá aqui o meu amigo é, Joel, né, pedindo aqui o pessoal para dar curtida, peço a vocês dê a curtida aí, dá essa moral aí entendeu? Então pessoal, é, é, é, hoje eu não fui para obra hoje eu fiquei aqui na empresa, porque eu tenho algumas coisas aqui para resolver, né então eu fiquei aqui na empresa mas vamos lá, é, ele falou assim para mim, pô, professor, eu tô muito esperançoso com essa área aí do Drywall, tal, que ele tá querendo migrar realmente para a área de Drywall, né? É... Então, o que que acontece? Daqui a pouco eu vou responder aqui as perguntas, tá, pessoal? É, ele, ele perguntando para mim sobre essa questão, né, do, do, da esperança dele, dele tá animado porque ele quer mudar realmente de área, né? Então ele quer, ele quer, ele está muito esperançoso. E eu falei para ele assim, cara, o drywall tem uma possibilidade muito grande de crescimento, mas muito grande mesmo de crescimento. E, e, e, quem, e quem se preparar vai ganhar muito dinheiro nessa área. Porque, pessoal, hoje o Brasil está em crise, né? Já está em crise já desde 2014, se eu não me engano, né? Então o Brasil está em crise desde 2014 por causa dessa rubalheira que teve aí no país, mas se vocês pesquisarem pessoal, vocês vão ver que o drywall com toda a crise que está tendo na construção a seco, o drywall ele continua é, é crescendo, todo ano ele tem um crescimento, tá? um crescimento aí em torno de 6%, 10%, né? essa média de crescimento, então, é uma área que continua crescendo. Se vocês notarem, é, é, é, o steel frame e outras construção a seco, como container e, e madeira e outras construções a seco, elas têm tido crescimento. O brasileiro está despertando para essa área do, do, do, da construção a seco. E o que, que acontece, pessoal? Olha bem, teve um estudo né, um estudo, esse estudo foi feito em alguns países, grandes países, né? consumidores de drywall no mundo e o Brasil ficou lá pelos últimos sabe, pelos últimos no consumo por, por população, por habitante só para vocês terem uma ideia eu gravei aqui que o Brasil ficou atrás do Chile atrás do Japão, que são países bem menores que o Brasil tá? no consumo do, do, do, do drywall e uma coisa que você vê, pessoal que nos Estados Unidos, a média de consumo anual por habitante nos Estados Unidos chega a 10 placas por habitante, 10 placas. E no Brasil não chega nem a meia placa, chega a um quarto de placa. Ou seja, o Brasil, sei lá, nem sei quantos por cento dá de diferença dos Estados Unidos, dá, sei lá, 4, 5 mil por cento. No, nos Estados Unidos consome mais do que o Brasil aqui, o drywall. Então, por aí você vê que o Brasil ainda tem muito para crescer, a população vai ver que o drywall, que o steel frame, que outras construções são tão boas quanto a construção de alvenaria, porque o brasileiro ainda está muito enraigado, essa coisa de tijolo, de cimento, de areia, mas vai chegar um momento que o brasileiro vai ver que isso aí, isso aí é coisa do passado, Entendeu? Isso aí é coisa do passado e ele vai e, e vai crescer, como tem crescido 6%, vai chegar uma hora que vai crescer 50%, 100% ao ano. E quem estiver trabalhando nessa área vai se dar muito bem. Pessoal, eu tava pensando outro dia na vida que eu tinha, né? A vida que eu tinha e vamos supor alguns anos atrás e a vida que eu tenho hoje é totalmente diferente. Isso tudo graças o que? Graças à construção a seco. Por quê, pessoal? porque é, é, é, eu trabalhava com, com gesso de plaquinha, eu trabalhava com forro removível, que na época se chamava forro removível, chama forro cricado, eu trabalhei com forro lambri, forro de PVC, né? eu, eu, eu trabalhei com divisórias de eucatex, divisórias de PVC. Então, é, é, quando eu tive a oportunidade de ver o drywall, Sabe, e eu tive que contratar a mão de obra para poder fazer a primeira obra de drywall que eu peguei. Foi lá no Nova América. Foi até hoje. Eu me lembro, pessoal, que a primeira vez quando eu vi o drywall, quando a gente vê alguma coisa que é amor à primeira vista, a gente jamais esquece, né? A primeira vez que eu vi o drywall foi no Nova América, fazendo uma reforma na rua do Rio. Não, na rua do Rio, não, perdão. Fazendo uma reforma na saída do metrô. Entendeu? Ali nós pegamos uma obra ali que tinha alvenaria também, que tinha que colocar ladrilho, tinha que fazer algumas coisas de alvenaria, tinha pintura, mas tinha drywall. E a primeira vez que eu vi o drywall ali, eu me apaixonei, eu me apaixonei. E eu vi, pessoal, que aquilo ali ia crescer muito. Eu vi, naquela época, eu vi que aquilo ali ia crescer muito. Eu vi, isso aí vai dominar. Eu, eu, eu olhei para aquilo ali e falei, cara... Isso vai dominar, isso vai tomar o lugar do Eucatex, aí vai tomar o lugar do, do, do forro removível, isso aí vai tomar o lugar de muita coisa. E dito e feito, pessoal, dito e feito, quantas obras eu já fiz tirando divisórias de Eucatex, e colo... é, Eucatex é divisória naval, tá? Tirando divisórias naval e colocando, é, é, de, é, colocando parede de drywall. Quantas obras eu já fiz assim, entendeu? Quantas obras eu já fiz tirando forro de PVC ou forro plaquinha para colocar drywall? Gesso cartonado, então Quando eu vi a oportunidade Eu procurei abraçar a oportunidade Um dia eu vou contar a minha história Para vocês poderem me conhecer um pouco melhor Mas a mesma coisa eu falei Para esse ex-aluno que esteve aqui Comigo hoje, falei para ele, cara é, é, é, eu tô a mais, eu tô dando aula, sei lá, uns 12 anos que eu tô dando aula de drywall, e há 12 anos que eu tô falando, isso vai crescer muito, isso vai crescer muito, isso vai crescer muito, e eu não falo isso pra alegrar coração de aluno, não, eu não falo isso, porque se o drywall tivesse não tivesse futuro, eu não estaria no drywall, pô. Eu tô no drywall porque eu acredito que o drywall, acredito que o steel frame, acredito que casas de container, casas de madeira, construção a seco vai crescer muito no Brasil. O Brasil vai mudar a cultura. Isso, vai, isso é com o passar dos anos. Talvez eu não esteja vivo aqui para ver, mas vai chegar uma época que as pessoas vão querer casas de construção rápida, construção a seco, pra, até para suprir o déficit imobiliário que existe hoje no Brasil. Entendeu? Então as pessoas elas estão elas vão mudar a visão, estão mudando já aos poucos, mas vão mudar cada vez mais. E quem embarcar, quem quem procurar se capacitar, é claro que tem que buscar se capacitar, tá? Tem que procurar é, é, é ter habilidade, procurar e não é só procurar fazer um curso, não pessoal. Procurar fazer um curso de qualidade, saber onde você está fazendo o curso. Se o curso é um curso bom ou se é um curso ruim, se o, se o cara tá ali ministrando o curso, mas não entende nada, que é simplesmente tá embarcando na onda porque tá tendo procura, entendeu? Então, tome cuidado com isso. Então, pessoal, é, é, é só pra gente estar tá concluindo aqui, creia nisso, cara. O drywall, a construção a seco em geral, o steel frame. É, Contain e outras coisas aí Vão crescer muito no Brasil ainda Acredite nisso E quem se preparar vai ganhar dinheiro cara Sabe o que eu o, Sabe o que acho? Tem muitas empresas oferecendo cursos Deixa eu ver aqui Tem muitas empresas oferecendo cursos De estilo, mas não é algo verdadeiramente Completo E os valores superam os dois mil reais É, é eu vou falar uma coisa Pra você O... o Ezequiel, eu concordo com você, tá? Eu concordo com você, sem dúvida nenhuma. Os valores dos cursos de Steel Frame é, são um absurdo aqui no Brasil, principalmente porque tem empresas que poderiam ministrar um curso mais barato, tá? E uma coisa, pessoal, é, é, às vezes não se fala na, na, na importância da fundação, entendeu? Porque só se fala aqui no Brasil, a gente só fala assim... Ah, é só fazer um radier, é só fazer uma laje e você constrói o steel frame em cima. Mas é só construir o radier, é só construir uma laje? Não tem que se preocupar com o dreno do terreno, não tem que se fazer um estudo do terreno, não. Porque o correto é você ter tanto uma ART para o terreno, para a fundação, como você ter uma ART para a execução da obra, tá? Tá? É você se preocupar com qual é o projeto, onde você está comprando o projeto, qual é a empresa, é uma empresa séria, é uma empresa onde o aço ele cumpre as responsabilidades, porque uma obra, pessoal, o aço no Brasil, tanto no drywall quanto no steel frame, ele tem que durar no mínimo 50 anos, 50 anos, uma casa de steel, pessoal, em 50 anos, pra, pra, mas ela é para durar muito mais do que 100 anos, Entendeu? Então, é, é, se o aço for um aço vagabundo, que nem tem empresas aí no mercado vendendo aço vagabundo, aço sem seguir as normas, é, é, essa casa não vai durar nem, nem 20 anos. Entendeu? E se não souber fazer a fundação, se não souber trabalhar de forma correta, é, todas as etapas, vai ficar uma casa que vai acabar queimando o mercado. No lugar de ajudar o mercado, vai acabar queimando o mercado. Então, concordo aí com o Ezequiel. Cursos, às vezes, muito caros, muito caros mesmo. tá entendendo? Simplesmente para ganhar dinheiro e, e, e qualidade nenhuma. Boa tarde aí, Oséias, meu amigo. Boa tarde... Também te amo, Oséias. <risos> Boa tarde aí, o Marcos Fernandes. Boa tarde aí, Ezequiel. É... é... É, é isso aí, porque é, é, é, olha só pessoal. É, é a, a tem que se ter na fundação, tem que se ter também. Não é só fazer o radier, você tem que saber fazer o radier, sabe? Tem que ser explicado que o radier tem que também estar drenado, tá? Porque senão vai passar umida, um, um, umidade por radier e, esse, e, e essa umidade vai atingir a ferragem. Tem que ser as coisas. A, a ferragem ela tem que ser não é somente banda acústica, mas ela tem que ser revestida também com, com a manta, tá entendendo? Então é, é, é, é tem que se tomar cuidado. É, é o ex o, o, o está falando que eu tô falando como tá falando como engenheiro. É, é, é, é, é não é isso não, Ozé. Longe de mim eu, eu, eu, eu não, não não sou engenheiro não. Mas é que se é, eu converso com engenheiros, tenho amigos engenheiros, né? Tenho amigos que fazem projetos estruturais, tenho amigos que executam obras. E a gente conversa muito sobre essas questões, sabe? Da questão do aço, questão de fundação. Porque se a fundação não estiver bem feita, vai dar problema, né? <risos> vai dar problema. Então, cara, é, é, é fundamental que a gente esteja ligado aí, Entendeu? É, esteja ligado aí o Zé, acho que é jaca, né, Zés? Tem um, um brincalhão. É, então, é, se a gente der, mole, a gente vai acabar queimando a construção assim, quando lugar de ajudando. Então, pessoal, é, fica essa dica aí, tá legal, para vocês. Deixa eu ver uma pergunta aqui que. É, é, é, La Roque, esse curso de 3 a 4 dias é suficiente para construir uma casa completa. Ezequiel, olha só. Pessoal, uma coisa que as pessoas elas têm que entender no steel frame, né? Para a construção do steel frame, o importante é o projeto. O projeto, tanto o projeto de fundação, quanto o projeto da estrutura, tá? Porque não dá para fazer uma casa de steel frame sem projeto, é uma casa. Como também não dá para fazer uma casa de alvenaria sem projeto, porque senão lá na frente vai ter problemas, Tá? Então, o importante é o projeto. O curso ele vai te capacitar o que Para você poder executar o projeto. Se você tiver um bom projeto nas mãos e você entender a execução desse projeto, como é que eu leio esse projeto, como é que eu monto os painéis, como é que eu coloco esses painéis em pé, como é que eu faço é, é, é, é, a fixação desse, desse painel... Em cima do, da fundação, em cima de uma laje, tá entendendo? Como é que eu faço essa fundação? É, é, é, é, é, essas coisas que é mais importante. A execução do, do projeto, do projeto, se você souber executar, e se você já trabalha com drywall, se você já trabalha na construção, um curso de quatro dias consegue sim te capacitar para você executar uma obra assim... Consegue sim, eu acredito que sim. Porém, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, é, é, não é para você fazer um curso, comprar é, é, é, o material né? Comprar o um material lá e, e achar que você vai construir uma casa sem projeto e vai dar certo. Porque construir uma casa sem... É, levanta um barraco de madeira e o barraco fica de pé, cara, não cai. A minha avó morava em uma casa de estuque e a casa nunca caiu, né? A casa de bambu, quem sabe o que é casa de estuque, sabe o que eu estou falando. Minha avó morou muitos anos numa casa de estuque, até meus tios terem condições de fazer uma casa de alvenaria bonita para ela. né? Graças a Deus, depois ela teve a casa dela de alvenaria, mas no começo ela morou numa casa de estuque, e a casa de estuque não caiu com chuva, não caiu com vento. Só que quando você constrói uma casa de, de, de steel frame, é, você está construindo o sonho de uma pessoa, e a pessoa não vai querer uma casa que fique dando trinca ah, a casa não vai cair não vai cair eu fui numa eu fui eu fui visitar só para vocês terem uma ideia para a gente poder estar tá finalizando aqui para não ficar muito longo o vídeo eu fui fazer uma vistoria numa casa aqui no Rio de Janeiro e a casa ela tava cheia de de, de, de trinca na na parede externa né na cimentícia deu um monte de trinca na, na cimentícia sabe o que que aconteceu quem emplacou não conhecia o mínimo do, do, do, da questão do emplacamento, né? Ele não respeitou a, a junta de dilatação entre, nem entre as placas de, de USB, nem entre as placas de, de, de cimentícia. Então, o que, que aconteceu? Deu rachadura em tudo. O cliente me perguntou, tem perigo da casa cair? Eu falei para ele, não, a casa não vai cair, entendeu? A casa não vai cair porque a casa está presa dentro de uma estrutura tal, então a casa não vai cair. Mas em compensação você não quer uma casa toda cheia de trinca, pô, fica feio onde tem as juntas, né? Tudo cheio de trinca uma coisa feia. Então é, é o curso ele, ele é bom para nos capacitarmos, né? Para nós chegarmos numa, numa obra sabendo o que a gente vai fazer. Agora é, é também não não cobrar absurdos por cursos, né? Porque o que a gente vê hoje no, no, no Brasil é, é, é preços absurdos. Aí é, complica, porque aí o brasileiro não tem condições de se capacitar. Tá bom? É, fica com Deus aí, pessoal. É, boa tarde aí, professor. Aqui é o Mário de São Caetano do Sul. Já acompanha há bom tempo. Estou aprendendo bastante. Deus abençoe aí, Mário. Deus abençoe aí, Ezequiel. Deus abençoe aí a toda essa galera aí que deu like, essa galera que acompanhou aí o vídeo. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo te, te, te ajude. É, se você tem desejo de entrar nessa área, mas tem dúvida, de repente, ah, eu trabalho há 20 anos numa área e tal, o conselho que eu te dou, faz um curso, se prepara, vai aprendendo aos poucos, tá entendendo? Não saia do teu trabalho, não saia do teu trabalho de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá? mas vai se capacitando porque essa é uma área muito boa, tá? Graças a Deus eu vivo dessa área, meus filhos vivem dessa área, tenho muitos amigos que aprenderam a trabalhar comigo, empresas hoje no Rio de Janeiro que, que, que nasceram aqui na La revestimento nos nossos cursos, estão aí há bastante tempo, outro dia eu recebi um, um vídeo aqui do meu amigo Cláudio e do seu, e do seu cunhado Walter, né? Eles fizeram um curso comigo em 2015, mandando lá um vídeo, de, de, fazendo uma obra agora, e botou assim, desde 2015, trabalhando com drywall. Então, eu vi muita gente crescer, né? muita gente melhorar de vida, e, e graças ao drywall. Então, é, é uma área boa, tá bom? Fica com Deus aí, pessoal. Deus abençoe a vocês todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixa eu trabalhar. Fiquem na paz de Cristo. E quem não deu like, dê o like aí e me ajude aí a fazer o canal crescer, tá bom? Deus abençoe aí.